Filhinho Together, Gueda, Teste Ride XRE, conforme prometido demorei né, mas agora tá aqui, levela em várias situações. para você saber o que você pode esperar dessa moto. Já fiz da 190, quem se lembra? Então, inclusive, fiz uns comparativos aqui na minha mente e vou elucidar para vocês também, porque muita gente fala assim, ah mas a 190, 300, por quê e tal, não sei o que, qual é a diferença? Então, hoje você vai saber o porquê de ter essa moto aqui e eu falo uma coisa para vocês. Tive saudades e agora... Matei as saudades porque eu fiquei um bom tempo com essa trail aqui e eu percebi o quão confortável ela é. Então, o primeiro spoiler tá dado aí, a questão do conforto. O resto, acompanha esse teste ride, filho. Primeiro ponto, motor. Então, o que, que você pode esperar dele? Flex, 25.4 a 7.500 rpm na gasolina, os cavalos e 25.6 no etanol a 7.500 rpm. Então, a diferença não é tão grande aí em relação a etanol e gasolina. Velocidade máxima aqui que eu consegui, 151 no painel, tá? Já lá em cima, tal. Acredito que ela deve chegar nos 155 aí no máximo, 151 foi o que eu consegui aqui, tá 145 com garupa, e assim, é o seguinte, ela é uma moto que chega muito bem até o 130, 134 assim, aí depois começa a crescer mais progressivo com mais dificuldade, e aí você também quando você vai além disso, o que que você vai ter? Você vai ter um gasto maior, porque essa moto ela, apesar de tudo, consegue ser muito econômica, por exemplo, com tudo que eu fiz, garupa sozinho, serra, terra, tal, parei abasteci, fiz a conta lá, ela fez uma média de 27 com um litro, o tanque tem a capacidade de 13.8 litros, então uma autonomia aí boa de 400 quilômetros, vamos dizer assim, se você for um cara mais tranquilo, vai andar 90, 80, tal, você vai conseguir até mais que isso, tá, porque dela faz uma média de 32, 33 com um litro, é, na minha fez 27, mas quando eu tava arrebentando ela tava 22 com um litro, aí quando eu tava mais... É, 120, 120, ela estava 26, 25 com litro, então assim, é, é uma moto aí que você tem uma boa economia, apesar da cilindrada ser mais alta, né? porque é uma 300, então assim, a gente não espera muita economia na 300, mas ela tem economia, então isso foi uma coisa que me chamou a atenção, achei bem interessante, só que assim, por ser 300, a galera vai querer confundir final, não é aquele final, final normal, para andar aqui confortável é 120, tá? porque daí você tem fôlego na canopla para dar um gazinho e é 130, 140 fazer uma ultrapassagem, 110 conforto máximo 115, aí você não tem nem vibração, 120 já começa uma vibraçãozinha e tal, mas a moto ela é muito na mão. Falar do design, porque quem é mais antigo lembra que eu falei que a XR parecia um pato. Teve até um comentário no Instagram, falou pô, você e realmente a antiga parecia um pato. Não só isso, você colocava 120, passava o ar aqui por baixo, ela ficava assim, ó, hum, não tinha trabalho nenhum. Agora melhorou, ficou mais bonita e ficou um luxo. Ficou ou não ficou? Olha aí, então, só que não só isso, quando você analisa com calma, ó, tem uma entrada aqui. aqui a Saída pela lateral, fazendo a aerodinâmica trabalhar a seu favor, colocando a moto para baixo. E onde você percebe isso quando você anda com garupa? Por quê? Porque a moto faz assim, ó. Então o chime fica muito mais fácil. E não fez. Sozinho, menos ainda. Tanto é que quando eu fui em busca do top speed, a moto estava no chão, na terra, a moto no chão. Aí você tem o um conjunto inteiro em LED, dianteira, pisca, lanterna traseira, certo? E eu peguei uma situação à noite. E o farol alto dela, eu achei só um pouco alto demais, assim, pega bem as placas e tal, mas eu queria mais o horizonte. Aí o baixo faz muito bem o papel, ilumina demais, tá? Mas eu queria um alto um pouquinho mais pra cá, eu achei que ele fica um pouco pra cima. Quando você pega a descida, ele fica um luxo. Inclusive aqui atrás, ó, facilidade pro garupa já montar o bagageiro, fazer, ou você sozinho, fazer a aranha aqui, a, a alça bem anatômica. Aí o guidão. Tradicional, né? Tem até aquela acha aqui para você colocar espuminhas que você começa a fazer um off-road, vai fazer uma, um, uma, uma trilhinha e tal para não ficar batendo o queixo aqui e se matar. Aí você tem os comandos práticos, fáceis, são grandes até para manusear com, com uma luvinha. O painel ele é TFT Blackout. Aí você tem lá velocidade, o RPM, a, as parciais trip A trip B, inclusive o consumo parcial de cada trip quando você zera, o consumo total do, do tanque também fazendo uma conta odômetro, é, quilômetro rodado, então é um painel que a visibilidade é bem boa assim quando pega um sol mais aqui que nem está aqui rachando meu cérebro, aí você se vê aqui um pouquinho, mas você consegue trabalhar aqui é, observando todas as informações com sucesso máximo do luxo daquilo que ele pode oferecer. Vocês gostam quando falar umas coisas assim, né? Eu sei. O banco em dois níveis também é confortável, no garupa não fica indo para cima do piloto e isso facilita bastante. Ela tem uma altura aí considerável do solo, só que quando você tira ela do pezinho, ela baixa bem. Tá, a suspensão tem um bom curso. Ela tem 860 milímetros do solo, certo? E a distância aqui também é sensacional. 259 milímetros, aproximadamente aí vamos falar numa conta mais fácil: 26 centímetros aqui, distância do solo é alta, então você pode encarar aí umas valetas, uns negócios diferentes. Que vai que vai, perfeito? Aqui ó, uma proteção bacana para quem vai usar uma bota off-road, não machucar o quadro e tal. E eu esqueci, mas agora lembrei, o câmbio são cinco marchas, tá? Uma escalonagem boa até para valorizar o torque, então elas têm uma progressividade aí sim, e ela entrega legal em todas as rotações, mesmo sendo monocilíndrica. Maravilha! Suspensão dianteira standard, 245 mm e eu não consegui dar fim de curso nem ferrando. A traseira, o amortecedor, 225 mm com o Prolink, e esse é o um detalhe muito legal e a diferença em relação à XRE190, você tem uma balança em alumínio aqui, Prolink, tá? o que, que o Prolink tem de benefício? Ele ajuda no trabalho do amortecedor, na, sua, na suavidade, na harmonia da balança, na conversa e inclusive evita que ele dê o um fim de curso, então é um algo a mais, só que para isso também exige mais lubrificação, mais cuidado e tal, só que é melhor, na XRE 190, por exemplo, é uma balança de aço e o um amortecedor direto na balança. Então precisa ter um trabalho maior no amortecedor direto na balança para que ele não venha a fadigar. Então esse é o benefício da 300 para 190, 690, balança alumínio, Prolink, um amortecedor aí com um trabalho diferente, garantindo mais progressividade e suavidade e é, elevando o tempo de fadiga. Né? Na dianteira, como eu falei, é, eu não consegui em nenhum momento... É, com atingiu o fim de curso. Então ela está muito calibrada. Você sabe que <risos> é engraçado, essa moto me remete um tempo luxo. Na época que eu comecei a andar aqui, eu tinha uma Falcon. E eu era um cabaço pleno. E como a Trail ajuda né? a transição, o contorno de curva, facilita até mesmo o pêndulo invertido, o pirulito Ray. Por quê? Porque ela tem tanto curso que faz por você. Por isso que eu falo para vocês, filhos, você vai começar a andar, começa com uma trail, assim, pode ser a XR190, essa aqui principalmente, porque, meu, você não tem frio, você vai subir essa, essa calçada aqui, você vai entrar ali, vai fazer tudo que você precisa, vai passar por enchente, o que você quiser, porque a moto ela proporciona isso, então ela está muito bem calibrada tanto para a brincadeira que eu fiz na serra, quanto na brincadeira que eu fiz num off muito leve, né? aquele chão batidinho, pedregulho e tal, não sei o que, mas inclusive para experimentar esse conjunto de pneu, aí que está um luxo, essa, essa medida dele, 90-90 dianteira, ajuda bastante, tá? Esse aqui é um Metzeler Saara Enduro 3, e na traseira ele é 120-80, ela tem um peso seco de 148 quilos, então ela não é uma moto pesada, e a calibragem, vocês já vão perguntar, eu usei o que tá aqui, tá? Usei o que tá aqui. Ó, piloto, piloto aqui, tá 22-22, só que quando eu calibrei tava 25-25, e eu deixei assim, mas 22-22. Então a calibragem tá aí, tá ótimo, 22-22, tá perfeito aí piloto, e aí quando tá o garupa fala 22-29. Freios. Vocês já sabem o que eu vou falar, né? Que podia desligar o ABS da traseira, uma vez que tenha quesito off-road, mas não desliga. Então, ABS nas duas e muito bom. Tá? Freia bem, para legal. Fiz o teste lá 60 por hora, 15 metros parou. Aí depois eu venho lançado, lógico, passa um pouco, mas vem que vem. Oh, eu, eu chamei e na Nashon na bonitinha, mesmo com o pneu misto, certo? Então, isso me chama a atenção. Isso é legal. Temos aqui um disco de 256mm e na traseira 220 o que é suficiente para parar aqui a moto. O entre-eixo dela, 1,417, um tá bom. A moto não fica lenta por causa disso, tá? Ela é bem ágil. Tem um capa-corrente, isso é sensacional. Nós no campeonato somos obrigados a usar isso aqui. Então é até uma proteção a mais, para caso o seu pé escapa, não vai e não decepa lá na, na coroa. tá? Então, essa moto aqui é, para quem busca uma única moto, para enfrentar tudo vai se satisfazer aqui tá o guidão inclusive para uso urbano perfeito para carro baixo não pega nos espelhinhos aí você vai começar a brigar com as SUV fica mais alto aqui aí você começa a fazer aquela ginga louca mas carro baixo vai que vai e ela é estreita tá então você não precisa ficar medindo muito não passou ali ela vai fluído a ideia dessa moto é ser confortável é te levar para todo e qualquer lugar que você quiser ir enfrentar aí um, um solo diferente é, ou vai andar só que urbano e sabe aquele cara que precisa ter é, já tá com o corpo cansado da vida que levou e precisa de uma coisa que copia mais todas as irregularidades, vai encontrar aqui, então a Trail ela sempre vai ser uma moto para quem vai ter uma única moto ou mesmo quem já tem uma outra e quer ter um conforto vai achar aqui, beleza? Quero agradecer a Honda demais por ter é, confiado a moto em mim, deixado aí um período para eu poder testar como eu quiser, é, do jeito que eu quis, como eu quiser, então do jeito que eu quis, e trazer esse material luxo para vocês, principalmente você que tem aquela dúvida de comprar a moto, então eu espero ter te ajudado aí, e se faltou alguma coisa, comente aqui embaixo, que eu já fico mais atento para o próximo teste ride que eu fizer, Tamo chegando é total, curte o vídeo, compartilha aí com a galera, beleza? E se não é inscrito, se inscreve no canal, que aqui esse é de moto e você acha tudo, tenha certeza, absoluta. Do que eu tô falando, que você vai achar, beleza? Tio Guedinha é nozes. Obrigado, Honda, mais uma vez. Tá aí, testada, aprovada. Gostei muito. Ai! Ah! Hum!